de sete instrumentos, faço de tudo um pouco. Pesca, cuida de quiosque, faz rede. Faço rede, trabalho de pedreiro, servente. E fazer rede, você faz há quanto tempo? Desde os 14 anos de idade. Dona Maria estava falando que a... Tua mãe diz que quando era criança que você gostava de fazer era rede, né? Gostei. Isso que é bom extrair a mente. É mais uma terapia, né? Mais uma terapia. Como é que era a vida de vocês aqui quando tu era criança? Muito boa. Infância muito boa. Budio é uma tranquilidade só, agora tá um. tá cada vez pior. Agora e qual era a diversão de vocês? Qual era a atividade? Acordava de manhã e ia fazer o quê? Jogar bola, brincar de bola de búho, soltar pipa, do colega? Era direto, brincar direto, surfar perguntar E o Marco, como era a relação de vocês com o Marco? Sobro. Boa, né, Raul? Você, já, você era considerado um grande surpresa. Isso aí, Raul. Abandonou o surf? Ah, agora surfou mais por. Só pra brincar mesmo. Só pra brincar, Raul? O que é? Quanto tempo tu levou pra fazer tudo isso? Eu vou levar três dias pra acabar ela Sem pressa Hã? É? Pode Tem que ficar boa, né? Claro Nada... Tod Toda a rede que você pesca é feita por você? Como? Não entendi. Todas as redes que você usa pra pescar são feitas por você? Todas A turma vai no pré, no século. Tem que ser por você mesmo, né? Mas essa tu tá fazendo pro um amigo, né? Tô fazendo pra Marcelo. Aí ele vai ver o que é uma rede pesqueira. É a primeira vez que você faz rede pra ele? A segunda. Ele não sabe fazer, nem pescar ele sabe direito ó, piorou fazer rede. Quanto custa uma rede dessa? Pronto? É Uns um mil reais, dois mil reais Barato, caramba É difícil o pescador fazer rede Já entrevistei vários o pessoal só faz reparo, fazer mesmo ninguém faz. Eles não sabem. Eles não sabem, isso aqui não é para qualquer um não. Quantos é pescadores rir? aqui faz em fazem a rede? Ois. Acho que só uns dois ou três só. Pescador que sabe fazer rede. Você aprendeu como? Aprendi com meu pai e meu avô. Teu pai ainda faz rede? Agora não. parece que se aposentou. Daqui tá uns 10 anos eu também vou me aposentar. Chega É, você que sabe. Você que sabe o que deve fazer. Deus quiser. A vida é assim.